Então, o que é um prequel? O que sobra para ser um prequel? E hey, pessoas, beleza? Aqui quem fala é o Joe, ainda mais do futuro, para dizer que essa é a segunda parte do vídeo, a diferença entre spin-offs e prequels, certo? No vídeo passado, eu falei o que são spin-offs. Nesse aqui, eu vou falar o que são prequels, ok? Então, se você não viu o vídeo passado, o link tá aparecendo aqui no card, também tá na descrição, então clica lá, ele é muito bom também. Agora... Vamos para a continuação desse vídeo, que é tão interessante. Tchau! Prequel é toda aquela obra que vem antes do conteúdo original. Ela tenta dar um embasamento maior para o que vai vir depois. Por exemplo, sei lá, é Alien. O Alien de 1979. Aí depois, em 2012, soltam um Prometheus. Que é um filme que se passa antes de Alien para falar sobre a história de Alien. Para dar mais embasamento a essa história. E não só para dar mais embasamento, às vezes é simplesmente para dar mais história para o universo temático, para alimentar ainda mais essa base que eles criaram e tentar abrir mais espaços para que eles possam entrar e fazer outras coisas, e fazer outras produções que não sejam exatamente Alien. Eles criam, dentro dessa ramificação dessa árvore, outros caminhos para você poder soltar mais conteúdos. E como o nome já sugere, Prequel, Prequela, ela se passa antes. É tipo uma sequência, só que no passado. É uma coisa que tem a intenção de continuar um conteúdo para trás. E o prequel, ele se alimenta da backstory, daquele pano de fundo de uma história. Então, ele pode não pegar um, um objeto que seja essencial para a história, mas ele certamente, muito mais vezes do que num spin-off, vai tentar se conectar exatamente onde o conteúdo original parou. Ele vai querer fazer essa conexão entre os dois uma coisa que o spin-off não tenta geralmente fazer, o spin-off geralmente é só uma coisa outra que existe em outro lugar, uma coisa que é interessante notar é que o spin-off ele pode ser um prequel, ou seja, ele pode ser uma história que outra do universo, que se passa no passado, como por exemplo Animais Fantásticos em Onde Habitam, que se passa no passado da história de Harry Potter, é, ou seja, um prequel, e se passa em outro lugar, não se passa no mesmo ambiente que, que Harry Potter participa, mas nem todo prequel pode ser um spin-off, necessariamente precisa ser uma coisa que está super fora da, da, da história pode ser uma coisa muito próxima muito colada com isso, certamente ficará mais fácil depois que eu dar minhas indicações a primeira indicação que eu tenho para dar é o Rei Leão um Quarto, eu acho que é esse o nome em português também. E o Rei Leão 1 um Quarto é a visão do Rei Leão no passado de Timão e Pumba, na história deles, antes deles conhecerem e irem fazer parte canonicamente do universo de Rei Leão. Aqui estamos. Da pedra do rei para a pova da vergonha. A gente vivia tão por baixo que morava em subterrâneos, mas não precisa acreditar em mim. Vou deixar que os suricates te contem como era. No cinema a gente tem também O Hobbit, que é um prequel de Senhor dos Anéis, que vem logo em seguida. apesar dos livros terem sido lançados antes do Senhor dos Anéis. O Hobbit tenha sido lançado antes do Senhor dos Anéis. No cinema ele foi lançado depois, então, prequel. Prometheus, que é um prequel de Alien Por favor, não me julgue. esse filme é maravilhoso Eu gosto muito Muita gente detesta, eu amo E é um bom prequel Me julgue. Os episódios 1, 2 e 3 de Star Wars Que mostram o passado da história de Star Wars 4, 5 e 6 E demais filmes Só que foram lançados depois Então, prequels também E esse que talvez seja o melhor exemplo de todos os tempos de um prequel Que é Rogue One Uma história de Star Wars The world is galaxy. E é o melhor exemplo justamente por aquilo que eu falei. Ele é o exemplo clássico do que Deve ser um prequel, porque ele tenta conectar o fim do filme com o começo do episódio 4. Eles tentam, tentam não, eles conseguem muito bem conectar o final dele com o começo de Star Wars episódio 4. É lindo, é maravilhoso e são muitas referências acontecendo ao mesmo tempo. É muito bom. Indico fortemente se você ainda não assistiu ou se você simplesmente evitou assistir esse filme. Vale muito a pena. Certamente você ainda tem dúvidas sobre a diferença entre um prequel e um spin-off Porque não é tão simples e tão preto no branco quanto parece Sempre foi e sempre vai ser difícil colocar coisas dentro de caixinhas E é por isso que a gente não precisa necessariamente sempre colocar dentro de caixinhas e, Inclusive, eu acho que grande parte dessa confusão de você não saber a diferença entre essas duas coisas É porque de vez em quando... Um prequel e um spin-off podem ser a mesma coisa ao mesmo tempo, porque nenhuma das duas coisas se anula. Elas podem existir, elas podem coexistir ao mesmo tempo, rolando, valendo. E alguns dos melhores exemplos, um que eu já falei que é Animais Fantásticos e Onde Habitam, que é, ele é um spin-off e um prequel ao mesmo tempo. Better Call Saul, de Breaking Bad, que é um spin-off e um prequel ao mesmo tempo também. Young Sheldon, que é um prequel e um spin-off de The Big Bang Theory, Talvez no, no futuro seja mais fácil entender a diferença deles dois, quando a série progredir um pouco mais, mas até, até o momento é um spin-off e um prequel ao mesmo tempo. E o lugar mais fácil para você ver um prequel, um spin-off, um reboot e um remake acontecendo ao mesmo tempo... Quadrinhos! Não, não, não, não necessariamente esse quadrinho, nem esse... Nem esse, nenhum desses Porque o universo temático do quadrinho Ele é o lugar mais fácil para essa mudança Acontecer e se adaptar Muito rapidamente, tudo ao mesmo tempo Porque, por exemplo, o Superboy Ele foi criado como um spin-off E virou um remake E depois ele foi um prequel do, do Super-Homem E hoje em dia ele é um personagem Temático real que coexiste Com o Super-Homem, que é um personagem é, Muito mais velho do que ele Superboy e Superman Então, essas coisas elas podem coexistir uma parada não anula a outra parada certo então é isso pessoas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você gostou não se esquece de se inscrever nesse canal e nos ajudar a crescer isso é muito importante se você quiser ver mais conteúdos como esse aqui não se esquece de comentar e curtir porque isso ajuda a gente muito muito mesmo a gente não ganha dinheiros por aqui a gente ganha feedback de vocês, isso é muito importante. Se você acha que esse vídeo valeu a pena de ser assistido, curte aí, se inscreve e mostra para um ou dois amigos seus. Vai que eles gostam. E é isso, pessoas. Eu pretendo trazer mais vídeos desbravando o Nerdicionário, que é esse, esse lugar de palavras nerdicas a gente discutir, debater e destrinchar um pouco. É isso, pessoas. Eu vou ficando por aqui. Aqui foi o Joe, e este é o nerd Speak.